E aí, pessoal, como eu assisti o Fire 1, eu resolvi dar uma chance aí pra franquia, porque eu não fiquei muito fã ali do primeiro filme. Mas esse aqui é onde surgiu, pelo que eu entendi, esse palhaço arte que fez tanto sucesso, e aí agora todo mundo tá falando do Fire 2, né? Que é o Howl's House um, Eve. Esse filme é de 2013, ele tem 1 hora e 23, ele é muito clichê, só que me fez lembrar um pouco do filme do Rob Zumbi. E aí apelou um pouco para aquele body horror, aquele trashzão, assim, que eu gosto. E aí esse aqui eu até gostei, sabe? Então vou dar uma chance para os próximos. Porque, assim, esse filme é uma viagem. A gente tá ali vendo dois. Um, adolescentes ali, pré-adolescentes, com uma babá mais velha no Halloween. E eles estão ali assistindo um filme que eu até achei legal, A Noite dos Mortos-Vivos, o original bem antigo, aí eu achei já uma referência, né? E aí, eles estão ali assistindo e aparece uma fita uma VHS, e a babá bota ali e começa a dar um filme muito bizarro, que eu até me lembrei um pouco do filme 31, do Rob Zumbi, assim, uma coisa meio parecida, cheio de monstros, e é super baixo o orçamento, então, acaba sendo um pouco interessante, sabe? E aí, assim, achei interessante porque é bobo, mas também teve uma referência ali da, do bebê de Rosemary, com o demônio ali na cama, enfim... São coisas assim pequenininhas que quem gosta desse tipo de terror pega e acaba gostando, então esse filme aqui eu até gostei, vou dizer pra vocês. Eu assisti ele em inglês, sem legenda, e super fácil em inglês também, então eu não consegui achar a legenda, se vocês também tiverem esse problema, assistam que tá bem fácil.